Gente, tem uma tela... <risos> Game over. Gente... Eu te ofereço uma faca com toda a emoção. Nossa, agora se um Gama, que hoje estamos aqui com mais um vídeo. E hoje estamos com nossa querida amiga Yandere Simulator. Que isso? Ah, tá. Estamos com o nosso, com o nosso jogo lindo chamado Yandere Simulator. E, gente, hoje eles atualizaram. Não é essa sala de atualização, eles adicionaram um sistema de combate. Mas ele está muito bugado, então, pra você ativar, você tem que rezar para a nossa querida amiga. Chanel, a tartaruga. Chanel, por favor, eu te ofereço minhas tetas. <risos> por favor, deixe usar as animações de sanidade. Pronto, gente chanelli permitiu vamos invocar umas armas aqui então o jogo como como eu disse eles adicionaram animações baseando-se na sua insanidade então tipo se você está super feliz tem uma animação se você tem uma tá neutro vai demorando mais porque antigamente a gente simplesmente limpava um grupo inteiro só na facada agora vai ser mais complicado então vamos dar um exemplo aqui Colocar uma vítima Vamos ver como é que ficou a animação Gente, eu não faço ideia como é que ficou Então vamos ver Oi moço G. Gente, tá meio brutal né E é isso? E se eu não me engano, tem stealth também. Ó. Se a gente for por trás, a Victim. Ah, se a gente matar por trás, a pessoa não grita. Olha que demais. Gente, tá, tá ficando muito bom esse jogo. Então, pera, vamos ver até a sanidade. Vamos testar com todas as facas. Summon Estamos ficando louc loucamente loucos ah! Meu Deus Bom, estamos agora totalmente na loucura Loucura, loucura, loucura Loucura Tá, essa piada foi ruim Então nós vamos ver como é que vai, como vai ficar agora No nível mais louco que nós temos ah! Gente! Meu Deus Oh my god Peraí, não, eu quero ver de novo isso <risos> Então pera Então nós podemos simplesmente voar e... Piranha, piranha, piranha Meu Deus, peraí, vamos invocar um... uma vítima feminina agora? Bom, agora vamos nos curar da loucura Invocar uma vítima Meu Deus Oh, ficou. <risos> tá, ainda tá normal. Ó, agora já estou. Tô... Nossa, a gente. Quando a gente mata, a pessoa cai. Como uma deusa. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Ai, meu Deus. Gente! Calma de novo, isso aqui. Dá pra brincar tipo de. chan, home run! Olha isso, gente! Que jogo! É isso? isso aqui tá virando meio errante. Sei lá, é do. Olha, Meu Deus, meu Deus, meu Deus! Se eu não me engano, gente... Calma aí, eu vou tentar descobrir um negócio aqui. Ó, oh, amiga! Tem uma espinha na sua cara. Pera aí, eu tiro pra você. Ai, gente. Vamos ver a, de, a animação de segundo nível. Meu Deus. Vamos agora de último nível. A gente, como será que vai ser essa coisa? Meu Deus! Nossa! Pelo menos eu tenho tetas grandes. Voltando, gente. Bom, é o seguinte: eles adicionaram também agora a possibilidade de derrotar as professoras. Então. Toma. Iboke. Fala, gente. Não. This this this is a tragedy. Why would anyone ah, do this? Piranha. Não me vencerá. Been, how, been a death at Academy High School. We need help right away. Oh, piranha. It can't, no, be. Piranha. No, it can't. Não me tragedy. Why would any Massacre das professoras. Venha. Been a death at opa, High opa. High piranha, We need não me vencerá. Right o que você fez vem stop right now nunca sou birraia what have you done stop right now nunca não birraia você não me vencerá ainda tem uma aqui ainda how could you Stop right now! <risos> Deixa eu dar uma olhada ali nas professoras, vamos dar uma olhada. Gente, o jogo tá outro nível, né, velho? O jogo fica outro nível. Olha isso. que isso olha deve fazer isso não. enfim aí gente continuando na atualização passada eu não mostrei para vocês uma coisa que eles atualizaram pegamos a pazinha colocar congelador e tá pronto o corpinho Venha fecheu o olhar. Pronto. E pronto. Ninguém mais sabe que tem um corpo ali. O que você fez? Você é um monstro! Senpai... Espera... Estou em choque. Nao Senpai nunca poderia me amar. Gente, eu crachei o joguinho. Gente, tem uma tela... Game over. Gente, olha isso! O mitos do Yander Ai, minhas costas! Gente, ó, minhas costas Ai, minhas tetas, tô com dor nas costas Gente, isso aqui é tipo um reprodutor é de imagem, ó Olha só O que foi, gente? Vocês estão em choque? Bom, gente, então foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Deem like, favoritos, inscreva-se no canal, compartilhe o vídeo. Não esqueça de comentar, se é possível, daquela aquela avaliada. E, gente, então até o próximo vídeo. Então, pessoal. Falou!